Sonhos podem ser poderosos. O pergaminho vermelho trouxe você para cá por um motivo. Nosso mundo é mágico, feito da imaginação dos homens. É aqui que nascem todos os sonhos criados por você. Você deve ter notado que tem tido pesadelos recorrentes. Isso era parte do plano de Lord Dark, o Senhor dos Pesadelos. Ele se disfarçou de conselheiro da rainha e envenenou a mente dela. Assim... Telurian se tornou um lugar sombrio. Só faltava para ele ter o pergaminho vermelho. Agora as forças nas sombras estão se erguendo enquanto a luz está se apagando. Logo seu mundo também mergulhará nas trevas. Por isso você tem uma missão. Derrotar o Lord Dark e trazer de volta o equilíbrio das sombras e da luz. Dark tem o poder de transformar os piores pesadelos em realidade. Mas você pode combatê-lo. Não desista. Acredite. Crescer é uma grande aventura.